Fala irmão, a paz do Senhor, tudo beleza? Wesley Braz aqui, antes de mais nada, se você já conhece nossos cursos aí, tava esperando a promoção, então eu deixei os dois links na descrição aí para matrícula, tá? Num valor super promocional, valor que eu nunca fiz antes, ok? Se você ainda não conhece nada dos cursos, fica comigo até o final do vídeo que você vai entender bem como funciona, ok? Mas antes gostaria de agradecer aí pela sua companhia, tá? Estamos alcançando quase 4 mil inscritos aí já, algo que eu realmente não esperava que acontecesse tão rápido. Mas Deus tem abençoado e tem feito com que vocês façam parte dessa história, História que ainda vai durar bastante tempo aí, teremos várias temporadas aí pela frente. Esse vídeo de hoje não é uma videoaula, tá? mas com certeza vai te ajudar ainda mais, certo? Vocês pediram muito, eu diria quase que diariamente, para que eu fizesse a promoção do nosso curso Evolução e também um curso voltado somente a técnicas e variações. Então nós decidimos aproveitar o mês da Black Friday, tá, para poder disponibilizar para vocês em um valor realmente acessível, um valor que eu nunca fiz antes, certo? Eu já aproveitei para lançar um curso também, 100% voltado à guitarra técnica eu quero sim que vocês possam entregar o melhor de vocês quando vocês estiverem na igreja, ok? Esse foi o maior motivo que me fez criar o curso Evolução. Eu pensei bastante, diria que eu até pensei em não fazer, ok? Mas foram muitos pedidos, acabei cedendo, mas eu não queria fazer um curso qualquer. Curso só para enrolar vocês que entrassem, tá? Então busquei utilizar a minha metodologia que eu desenvolvi com os meus alunos presenciais e alunos online que eu já tinha antes do lançamento, tá? Com linguagem simplificada, sem enrolação, sem termos técnicos, sem aquele monte de formato de escalas, tá realmente voltado à prática. E pra minha surpresa, muitos alunos estão gostando, tá? Dá uma olhadinha no depoimento dos alunos aí. Olá, eu me chamo Alexandre Saraiva, eu sou de Recife, Pernambuco, tenho 49 anos de idade, e isso, aluno do curso Evolução Guitar Gospel do Wesley Braz, né? que é o nosso professor, o nosso mentor. É, esse garoto, quando eu falo esse garoto é porque, em relação à minha idade, tá? Mas esse garoto, é, ele é muito bom, ele tem muita experiência, é, tem muita bagagem e eu, particularmente, tenho aprendido muita coisa com ele, tá? É, eu queria falar um pouquinho do, da minha satisfação pessoal, tá? Contando algumas coisas simples e básicas com vocês. Em primeiro lugar, é a questão da, da, da metodologia que ele usa: simples, clara e objetiva Direto ao ponto Sem enrolação Quando eu falo sem enrolação, é sem enrolação mesmo tá? Outra coisa marcante né, Nesse curso É o suporte que ele consegue dar aos alunos tá? Isso de forma coletiva E de forma individual tá? é, é muito bom É muito presente tá? Tanto dentro da plataforma do curso Como no grupo VIP do Telegram Que ele criou para que os alunos pudessem Interagir entre si E a gente lá coloca as nossas dúvidas E os nossos questionamentos tenho aprendido muitos conceitos novos, mesmo já tendo uma, uma certa base de guitarra, estou revendo alguns conceitos que estavam sendo executados de forma errada e coisa muito simples, né? né? Como por exemplo, postura, é, pré-aquecimento nos estudos ou na performance quando você vai tocar, é, powers acordes, bater nas cordas certas, né? Para sair o som limpo, né? É, abafamentos, né? um mute, é, bends e todas essas técnicas que são usadas no dia a dia de quem toca guitarra, né? É, eu estou mais ou menos ali no meio do curso, um pouquinho a mais, mas eu estou aprendendo muita coisa, porque é um caminho vasto a percorrer. Outra coisa legal que eu queria falar aqui é referente à questão do braço da guitarra. Antigamente eu tinha muita dificuldade em memorizar, né? Ou mapear na minha mente a questão do braço da guitarra. Hoje está muito mais simples através do curso. Tá? Hoje eu consigo é, me posicionar melhor através dos acordes Das escalas maiores e menores Das pentatônicas E isso me habilita a me arriscar através de solos improvisos, arrojados E conscientes, saber o que eu realmente estou fazendo Isso é muito legal Eu só queria agradecer a Wesley e a equipe tá? Por fazer parte desse projeto tá? Um grande abraço a todos e fiquem com Deus Olá gente Estou passando aqui para gravar esse vídeo Para falar para vocês do curso Evolução Guitarra Gospel.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 O curso é 100% voltado ao guitarrista cristão e eu coloquei dentro dele tudo o que a gente precisa saber para tocar consciente quando estiver tocando na igreja. Passamos por timbragem, campo harmônico, escala pentatônica, técnicas, power chords, postura de mão direita e mão esquerda, tá? improviso, um pack com 15 leaks, é muito assunto e pasmem! Por somente R$ 88,20 com acesso vitalício e meu suporte pessoal. Eu preciso dizer mais alguma coisa? Não preciso, mas vou dizer assim mesmo. Essa promoção vai estar disponível o mês inteiro, tá? Aí você pergunta assim, Wesley, eu sou muito iniciante, consigo aprender com o curso? Ou, já tô meio velho, será que consigo aprender? Já sei campo harmônico, mas queria aprender a improvisar. Consigo? Consigo parcelar? A resposta para todas essas perguntas é sim, tá? Mas aí você pergunta assim, eu vou ter essa chance novamente? Não vai. <risos> já no curso de técnicas, a gente vai ver aí mais de 16 técnicas diferentes. Tá? Esse curso é ideal para você que de repente já sabe tocar rápido, mas percebe que as técnicas ainda falham. Tá? Talvez por pequenos detalhes, ou até porque conhece poucas técnicas. Fazendo com que seu solo aí se torne um pouquinho sem graça. Né? É como eu costumo dizer, a técnica é o que dá vida ao solo. Eu não canso de repetir isso. Tá? O tão famoso feeling não existiria se não existisse técnica. Então por aí você já consegue entender a importância da técnica né? Pois é, esse curso aí tá numa super promoção, tá? Por somente R$ 37,00, só que esse valor são para 100 vagas, passadas 100 vagas, a gente vai fazer uma promoção semelhante à do curso Evolução, tá? Que vai durar um mês inteiro também. Então hoje você já tem uma chance aí que talvez você já esteja esperando há muito tempo, tá? E é irrecusável. Então se você sabe que tá precisando evoluir e não sabe o que fazer, vem estudar com a gente, tá? Mais facilidade do que essa promoção vai ser difícil. Tá mais barato do que a mensalidade com um professor particular, um mês, tá? Pagamento único, acesso vitalício, aprendizado garantido. Então, eu te espero na nossa turma. Vou deixar os links aqui na descrição, tá? Fique com Deus e a paz do Senhor. Grande abraço!